Eu tô mais com mais vídeos, só deixa eu fechar a porta aqui, tá? E hoje, você sabe que vai ser o quadro de hoje? É assim, vamos fazer o seu jogo Fique de reis como um Roblox, tá bom? Toma as frias, eu vou deixar esse kit na descrição. Ah, aqui, ó. Esse vai ser o kit. Aí, eu... Mas o que, é que você vai fazer aqui, ó. Aqui tem um flopa. E com flopa, vou deixar o 14 aqui e eu vou publicar isso na Roblox. Descartar isso, tá lá na Roblox. Aí, gente, vou isso aqui. Esse vai ser o kit. É um Groove Me. Vocês vão desagrupar aqui. Eita, vamos olhar se tá funcionando. Aê, tá funcionando. Gente, ele tá eu até matando, mas antes assim, eu, eu vou deixar, eu vou mudar o kit. Puxa, por que, Matheus? Ah, por que, Matheus? É por causa de alguma coisa. E... Deixa esses três kits. Vamos criar um modelo. on group me in replicate replicate e storage oh, ok isso você tem que fazer agora na replicate storage vai ter um pago pra então vamos salvar no roblox de novo Do kit Vamos ver se... se já tá funcionando Ok Aqui Vamos agampar E pronto Já deve estar funcionando, gente Gente, esse vai ser o básico do kit Eu vou deixar o kit na descrição Aproveita esse micro Aí Aí sim Aqui, ó Aí, gente, ele é abre porta. Viu? Olha a animação preparada. O Corre no Google, tá não? Sabe que tá tudo é Por que não teve O jogo se chama Flop. Então, gente, espero que vocês gostaram desse vídeo. E deixe bastante like no canal. aproveite e. Isão, e... grupo. Esse daqui. E... Então, gente, espero que vocês gostaram desse primeiro tutorial. Esse é o básico do básico, tá? Então deixa bastante like, ela. fui! Vou gravar o vídeo, vou gravar o vídeo inteiro. Mas gente, eu vou gravar esse vídeo, outro vídeo, parte 2 agora. Tchau.